Thank okay. That I think it's a canal do seu Maurício Mococa <risos> Beleza, seu Maurício? Vamos ver aqui se nós conseguimos esse negócio Copar aqui um pouquinho que passa muito muito caminhão aqui por cima Vamos pôr na essa mulher aqui e ver se está lá ainda Então vamos a jogar fora Aí como muito... Vamos ficar Lavando tá muito a terra Parece que já está aqui Vamos tá botar aqui já Bom, a turban vai, vai para ali ali isso aqui não vai fazer sem corte vai estar grande vai corda. vou desfeitar um tanto bom aqui fazendo mais um último vídeozinho de hoje aqui está usando esse terra aqui não tá e tá usando um diamantinho aqui ó Eu quero ficar demorando muito, tem que tirar um pouquinho de pele e. Oh, botar tá aqui, aqui. Tá ruim que o sol não tá preto aqui peraí será que é isso aqui e achar o sol para brilhar para o sol faz ajuda a visualizar melhor zie <di tightening way> Olha só, mano. olha só, olha só, que lindeza! <risos> ah. Mais um, isso aqui já foi o terceiro de hoje. Seu Maurício, mais um aí, ó. Esse é Raul Gito. Hoje já vou embora, já tá tarde. Né? Vamos conferir, que é bom conferir. É Olha isso, seu Maurício, isso aqui foi o que eu mandei o um vídeo pro senhor aí ó. Ele é pretão ó. Eu achei que era ferragem, Sabe o satélite Mas não é não Eu Fiz o teste aqui com ele Muito show de bola Diamante mesmo Pois está aí seu Maurício eu mandei o vídeo dele né, que eu saí mais minha patrulha nós foi dar uma Uma garimpadinha Ali no Ali é tipo um, é um Deporte de areia, sabe? Já sai do Xingu, do, do rio e já joga Já joga ali É um Deporte de areia Aí eu achei esse aqui Achei mais dois, fora esse aqui mas isso aqui eu achei o mais top, não sei, é porque eu, eu gosto dessa cor de preto, eu sou fã demais. Muito bacana. Pois tá aí, São Maurício. A prova é que as varas é top e funciona mesmo. Pra ninguém ter dúvida. Fica com Deus, São Maurício.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 Boa tarde os amigos, eu sou Maurício Mopoca, hoje eu vou fazer um vídeo aqui Mostrar como tira energia, energia ruim de aparelho, por exemplo, você compra um aparelho novo Você compra um móvel novo, novo, novo, velho, usado, é, Esses aparelhos, eles vêm cheios de energia ruim eu vou mostrar como que ela tira essas energia ruim com as variônicas e, e aqui nós temos aqui um aparelho que é um rateador, esse aparelho acabou de chegar. Então, é... Ele é novo. Foi passado por muitas mãos, fabricou ele. Então, é provável que ele tenha energia ruim. Então, eu vou fazer uma demonstração com ele. E aproveitar também já para fazer uma limpeza de energia dele. É novo, está até com selo de novo. E... E também, depois eu vou fazer um outro também com o pêndulo. Também mostrando como é que tiro com o pêndulo. Aqui eu vou ficar mais ou menos, aqui uns três passos de longe dele. Né? Vou passar um comando para as variônicas. Variônicas, se esse aparelho tiver energia ruim, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Portanto, se tiver energia ruim, elas vai cruzar. Agora, se causa ele não tiver, elas não vão cruzar. Então aí vai dar para ver bem no vídeo aí, ó Lá vai numa boa distância Três Ó, ela cruzou, por quê? Porque tem energia ruim nele Então essas impregnações ruim São de pessoas que tocaram nele Que não tem uma energia boa Agora eu vou fazer Vou aproveitar ela cruzada para fazer outro comando É, vale mais que tira toda a energia ruim que está nesse aparelho e dissolve toda ela assim que você tirar toda a energia ruim dele, você descruza então agora, assim que ela tirar, ela vai descruzar sozinha então vocês percebem que ela vai caminhando sozinha, devagarzinha, vai caminhando assim que ela tirar toda a energia, ela vai descruzar enquanto ela não tirar, ela não descruza Agora vocês vão perceber que ela, ela vai descruzar sozinha Assim que ela completar Que ela tirar toda a energia Ela vai descruzar Você tem que ter paciência Esperar Que ela está descruzando Agora ela já descruzou Por quê? Porque agora ela tirou toda a energia ruim acabou de, acabou de retar as duas então que toda a energia ruim já foi tirada e desordida. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo, é um vídeo curto. E não só passar para frente aqui, tirar ela. Então vocês vão ver que agora esse aparelho, ele não tem mais essa energia ruim. Agora nós vamos fazer de novo novamente o comando, Vai, mano. Se esse aparelho tiver energia ruim, você cruza, se não tiver, você não cruza. Então, vocês vão perceber que se não tiver energia ruim mais nele, elas não vão cruzar. Por quê? Porque não tem mais energia ruim nele. Então, um, dois, três. Mas o Alimônica não cruzou, porque não tem mais energia ruim nele. Isso significa que está limpo. ele pode ser usado e agora para a própria pessoa que adquiriu. Isso pode, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, pode ser feito com qualquer objeto, qualquer uma coisa, então é isso, é muito interessante, então qualquer objeto que você estiver, pode ser feito com elas do mesmo jeito, agora outra coisa que é muito importante, é a limpeza das varionas você acabou de usar elas que uma é, energia ruim é fazer a limpeza dela lavar elas na água corrente da torneira e depois deixar ela aí no sol por uns 20 minutos meia hora na hora que elas enxugar você pode passar um bombril nela ou passar um pano deixar ela bem, bem limpinha isso é importante fazer, porque às vezes alguma energia ruim pode ficar impregnada nas na, na varionicas. Então é bom, essa, essa limpeza, tudo que você usar, com outras coisas também, é bom fazer essas limpezas. E logo vou fazer um vídeo aí também, fazendo uma demonstração. Aí, é com o pêndulo. Também vamos usar o pêndulo para fazer esse tipo de limpeza. Aqui, ó. É simples, você tá três passos atrás, você dá o comando para ela, variona. Se tiver alguma energia ruim, você cruza, se não tiver, você não cruza. Se você dá os três passos à frente, vai. Se ela cruzou, porque tem energia ruim. Se ela não cruzou, porque não tem. Então, não é caçar a direção, que já é você andar reto. Esse vídeo hoje também vai ficar curto. Lembrar o pessoal aí das variônicas, que essa aqui é a número 2, o pessoal que tiver interesse nela, a descrição tem tá embaixo do vídeo. E também nós temos o pêndulo. E depois nós vamos fazer um vídeo aí também, né, passa semana aí também com o pêndulo. E nós temos a lasvara número 3, que é telescópica. E aí o pessoal que tiver interesse aí no pêndulo, nas variônicas aí, entra em contato aí. E a descrição fica embaixo do vídeo. E também lembrar os amigos aí. Para não esquecer do like aí. Que só com mais é inscrito no canal. Se inscrever no canal. Dá uma força aí para canal crescer. E uma boa tarde, Mauro Smolk. -ma. Até o próximo vídeo.